Galera, antes de começar esse vídeo, mano, eu queria agradecer a todos, a todos vocês pelo feedback do último vídeo, mano. O vídeo de como editar Stani Crash Pocket Edition igual de PC, mano, tá bombando, sério. Muito obrigado mesmo. Eu curti bastante o feedback, então, mano, se você não viu esse vídeo, clica no card e, mano, roda a vinheta e bora pro tutorial. <música> e salve salve galera beleza aqui quem fala de vocês todos a mais um meu e galera vídeo que para mais um vídeo de minecraft e galera hoje eu vou estar te ensinando como você consegue tá mudando sua perspectiva igual de pc sim outro vídeo de coisas sobre pc e pop eu sei mas é moleque eu tô tentando gravar mais tutorial porque tutorial é muito fácil de gravar sinceramente é, vídeo de... Assim, vídeo de Minecraft. Eu não tô tendo muitas ideias de vídeo de Minecraft. Mas então. Se você gostar desse vídeo, manda seu like embaixo. de vai deixando o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder mais um vídeo. É, me segue no Insta. Mano o link tá na descrição. E entra no nosso grupo Discord. Lá nós faz várias coisas lá. Várias pegadinhas. Lembrando que agora é um novo grupo. Ou seja, é um grupo 2.0. É vapo. Mas bom. Você tá é mais é precisando você vai precisar de uma esse app aqui pra... keyboard barra button map esse aplicativo é o um aplicativo só usar mano é ele é super confiável mano ele só tem acho que é 34 mega de de dar de da hoje de mega para você tá baixando tá bom assim que você baixar você vai estar tá abrindo aqui o app beleza Aí vai tá precisando que isso você pode pular beleza, beleza. Pega uma carregada aparece várias coisas aqui é vai... o mais importante tá vendo ali em cima de ti acessibilidade serviço multi bi, a nabe for app walk você clica no fiche esse que tava meio você clica, aí vai estar vindo para a sua criação de acessibilidade você tá vendo aqui no mapa e vai tá ativando mané e beleza não pode ativar você já pode voltar aqui de novo para colocar vem aqui nesse negócio calma uma confundindo galera você vem aqui no botão mais deixa eu desativar aqui o o ah, tá. beleza você vem aqui no mais mano você vem aqui aqui você clica no mais ó no mais você vem em recorde tá você aperta e você vai aumentando Se você tiver assim você pressiona O botão de volume mais, beleza? Pode aumentar Você vem em Actions ADD Actions Aí você vem aqui, tem, vai ter todas essas opções aqui Mas você vem no que code K code Aí agora você vai estar tá Procurando, mano O F5 aqui F5, K-Code F5 E beleza, depois de selecionado Praticamente já tá feito mas eu também vou te ensinar aqui que aqui nesse negócio de salvar, não, você consegue estar tá dropando igualmente você também. Clique em Record Tag novamente, só que agora no botão de volume menos. Vem Actions, Add Actions, Key Code. e vai estar tá procurando a tecla que Key. aqui Keycode que, Key. beleza? Salva também. Depois disso vem aqui nos três tracinhos, galera. Vem aqui em Change Keyboard e ativa o Map aí o mapeia é e Mas lembra, lembra eu vou estar dando um aviso. Se você tiver usando isso aqui para digitar, falando no Discord, coisa assim, você não vai conseguir, porque vai bugar. Então, só recomendo você usar esse esse esse meio que esse mod para você só jogar Minecraft, é porque senão não vai dar certo para você digitar, tipo, você vai tentar digitar e vai ficar tudo branco. Então, agora sim, o bora achou, lá. como vocês, como eu falei vou entrar em qualquer mundo aqui só para estar tá criando um mundo também tá bom eu vou esperar entrar aqui vocês vão ver a mágica criativo, esse mundo aqui é um mundo total aleatório E hey, mano, é para você estar tá mudando de visão é muito simples, você vai clicar no botão de aumentar volume para mudar de visão ó. eu não estou dando corte, eu não tá dando corte, pode olhar ali a bolinha do lado ó, que grava o vídeo, que não, não deu corte, mano. não é clickbait e, e para dropar item, em graça aperta o botão de menos ó, oi tá vendo? e o melhor mano se você tiver com uma certa quantidade de bloco, por exemplo aqui ó tem um é, 64 bloco de redstone ó eu posso dropar um monte ó quando pensei você que joga multiplayer só me pede redstone ó você vai clicando assim ó que vai dropando para ele mano ao invés de você vir aqui ó olha que, que desperdício teve. você vem aqui fica segurando para dropar tem que fazer assim, ó, tem que apertar o botão de menos que já vai Mais bom né galera Esse foi o vídeo mano, esperando que tenham gostado auditado. Quem gostou deixa o like Quem não gostou, não sei o que vai fazer Vai falar. Pra... Um Mas bom Se inscreve no canal se você não é inscrito Ative o sininho mano, para receber todos os vídeos começar a postar um vídeo tutorial Mas é isso, falou, valeu e fui